Bom dia, hoje eu, Jordano e Prado iremos entrevistar pessoas para saber o que elas acham da internet Depois vamos ter uma conversa com um psicólogo que irá falar sobre o uso excessivo da internet A primeira pessoa que vamos entrevistar vai ser uma pessoa que é a favor da internet e usa isso como meio de trabalho Bom dia, meu nome é Paulo e eu sou programador Eu passo o dia inteiro fazendo códigos para realizar as funções que meu patrão pede por exemplo, agora estou fazendo um código de Python que vai calcular os ganhos de todas as lojas da empresa e enviar automaticamente um e-mail com essas informações para os gerentes dessas lojas. Bom, é, eu venho relativamente bem. Eu, eu trabalho seis horas por dia apenas fazendo códigos. Às vezes, urgentemente, eu tenho que começar a fazer códigos porque pode ocorrer uma falha de segurança em algum sistema da empresa. Bom, é isso aí. Sou grato por ter sido entrevistado por ti, Catani. Muito obrigado. Bom, entrevistamos esse ser aí. Gente boa. Como vimos, a programação pode fazer muitas utilidades e poupar o tempo precioso de nós. Agora temos mais uma pessoa para entrevistar. Uma pessoa que foi considerada pelos seus próprios amigos viciada em internet. Vamos entrevistar essa pessoa. Sabe, a internet é muito importante pra mim Pois eu fico o dia inteiro na internet Fazendo coisas importantes, sabe Tipo, web namorar Eu fico cancelando as pessoas no Twitter Aí é muito bom, sabe Além disso também eu faço a coisa mais importante de todas Ver TikTok Eu fico vendo TikTok o dia todo, sabe E isso é muito Produtivo e bom Para o meu futuro Sabe por quê? Eu ganho dinheiro com o TikTok E você pode ganhar também É só usar o meu link Que você ganha 5 reais Ó, vem aqui ó Eu Já tenho 500 reais na minha conta do TikTok Daqui a uns dias eu vou retirar esse dinheiro E é muito dinheiro, são 500 reais Sabe, dá até para comprar um presente para minha web namorada que mora lá nos Estados Unidos Desculpa Catanis, eu enrolei demais, tá? Muito obrigado por me entrevistar E com licença que eu tenho outra entrevista para fazer agora Sem dúvidas, uma pessoa bem peculiar Bom, uns dias atrás bombou um clipe de uma live de uma streamer chamada Giovana, onde ela desabafa sobre como ela é tratada na internet. Achamos interessante você ver esse clipe. Põe na tela, Prado. Eu, Giovana Peitos Grandes, trabalho no TikTok fazendo lives todos os dias. Tenho 3 milhões de seguidores. Bom, vim desabafar com vocês. Homens... Uh, Tolerantes que me chamam no direct pensando que eu sou qualquer coisa. Eu não não sou. Eu sou uma TikToker. O trabalho de ser TikTok é, é difícil porque automaticamente quando você começa a assistir e trabalhar no TikTok, você ganha um vice chamado Dancinha. Eu tô tentando me segurar aqui, mas. Peraí aí, pessoal! aí minha dancinha! Tô já treinando faz três dias. Bom, Uh, outra coisa que eu acho meio estranho e meio nojento é: eu acho que, assim, não tô dizendo nada de ninguém, tá bom? Mas eu acho que por sermos mulheres e termos de nos despilar todos os dias para favorecer o homem, eu acho meio estranho a gente, a gente ter que se obrigar a suprir eles eu por exemplo estou deixando crescer para mostrar para eles como é oh, cresceu bastante velho e mostrar como deve ser a as verdadeiras mulheres no TikTok e por isso que eu vim aqui dizer enfim. porra velho disse que não era para tu vir Bom, vou ter que finalizar a live, porque você que sabe, um homem machista entrou na minha casa, tive que tomar as decisões corretas. Valeu, galerinha! <risos> manda, manda presentinhos! Bom, agora pedimos para o senhor Carlos, de 62 anos, que é contra a internet, dar a sua opinião sobre esse assunto. Veja. Sabe, eu acho que essa internet é uma besteira as crianças nem brincam mais hoje em dia, ficam só na internet, as pessoas deixam de ler livro, não dão bora para os estudos, só para ficar no joguinho na internet, nem conhecem amigos direito, ficam conversando pela internet e nem se conhecem na vida real, na minha época eu ia na rua brincar e conheci amigos de confiança que ficam para a vida toda. Sabe, e na internet tem um monte de notícias falsas, todas as notícias reais estão no jornal. Tem uns amigos que já caíram em golpes, de ladrões que entram na conta do banco e roubam todo o dinheiro que está lá Bom, é isso aí Chega Agora, nós tentamos entrar em contato com uma pessoa que não conhece a internet para ver a opinião dela sobre esse assunto uh, perdão, uh, desculpa Nós não podemos uh, entrar em contato com essa pessoa porque ela não conhece a internet, então. Não deu pra gente contratar ela. Tá. Infelizmente ocorreu esse problema aí. Então, nós já vamos direto para a entrevista que fizemos para um psicólogo. Que irá falar sobre os problemas da internet. Bom dia, Gerson. Tu acha que a internet é ruim ou boa para as pessoas? Bom dia. É. Bom. Eu acho que a internet pode ser incrível ou ruim, dependendo de como a pessoa vai usar a internet. Sim, sim, mas tu poderia explicar como a internet seria ruim para as pessoas? Bom, uh, a internet é tipo uma droga. Quanto mais você a usa, mais você não consegue largar. A média de tempo que algumas pessoas passam na internet são cerca de 9 horas. Com todo esse tempo na internet, as pessoas não fazem exercícios físicos e ficam explorando a internet. É um monte de tempo, né? Mas eu já vi vários casos e eu realmente posso concordar. Uh, e quais são os problemas que o uso indevido da internet pode levar? Tem vários problemas que isso causa, como por exemplo, diminuição do horário de sono, falta de concentração nos estudos, perca de compromissos importantes, problemas de visão e dores no pescoço. Aumento da ansiedade e da irritabilidade Esses foram apenas alguns exemplos Tanto que a Associação da Psicologia Americana Trata esse caso como transtorno do vício na internet Também chamado de nomofobia Medo de ficar sem o celular Esse transtorno já atinge 50 milhões de pessoas no mundo De acordo com o estudo da Universidade de Lassar nos Estados Unidos Enquanto no Brasil mais de 4 milhões de pessoas sofrem com esse mal É Isso realmente está atingindo muitas pessoas no mundo mas tu acha que a internet deveria ser usada? Sim, eu acho que a internet é maravilhosa e seria ótimo se as pessoas começassem a usar a internet como meio de estudo, trabalho e até se divertir, mas não o tempo todo. Agradeço por essa oportunidade, fico grato de poder fazer minhas colocações sobre esse assunto muito interessante e até mais. Não, eu que agradeço por você estar presente no nosso programa. Bom, nosso tempo já está acabando, então infelizmente o programa vai ter que terminar aqui. Até mais. Eu sou a Freira do Espírito Santo mani Eu sou a Freira do Espírito Santo mani Eu sou a Freira do Espírito Santo mani mani deixa o like pra tudo ficar bem.